Oi, tudo bem? Vamos trazer alguns esclarecimentos aqui de várias perguntas que fizeram no nosso canal do YouTube sobre o tema abdominoplastia e um pouquinho sobre lipoaspiração também. Então, peguei as perguntas mais frequentes do nosso canal e vou fazer esse vídeo para esclarecer um pouquinho elas, tá bom? Então, a primeira pergunta. Explique-me quando a cicatriz fica no meio da barriga, entre a cesárea e o umbigo, foi porque o paciente não teve pele suficiente para puxar até embaixo? Então nesse vídeo de abdominoplastia a gente explica um pouquinho disso, das incisões e das indicações. O que é abdominoplastia clássica, o que é abdominoplastia com cicatriz em T, e o que é o mini-abdômen, ou mini-abdominoplastia? Então, geralmente, quando tem essa cicatriz vertical entre o umbigo e a cicatriz da cesárea, embaixo, que é o umbigo e a cicatriz da cesárea, fica uma cicatriz reta no meio da barriga. Isso acontece justamente pela falta de pele. Quando eu tenho muita pele sobrando, eu consigo expor puxar e chegar a cicatriz anterior do umbigo até a região da linha da cesárea. Quando não tem pele suficiente para puxar, essa cicatriz de onde a gente retirou a pele ali do umbigo, que a gente puxou para baixo, ela fica com uma cicatriz vertical no meio da barriga. E aí, a depender da flacidez de pele, ela pode ficar mais próximo do umbigo ou mais próximo da linha lá da cicatriz da cesárea, da cicatriz que ela já tinha, que é a cicatriz na região do pubis. Então é isso mesmo, ela ocorre pela falta de pele. Se eu tenho pele suficiente para retirar toda essa cicatriz, não vai ter cicatriz nenhuma, só vai ter aquela cicatriz na parte do pubis, aquela cicatriz baixa, não terá cicatriz nenhuma na vertical, tá bom? É, outra pergunta, me tira uma dúvida, existe um peso ideal para fazer essa cirurgia? Não pode estar acima do peso? Em geral, nós sempre orientamos os pacientes a estarem no peso ideal, no peso adequado dele. É, outro paciente me fez uma pergunta aqui que coincide com isso, boa noite doutor Diogo, eu gostaria de saber se é possível fazer a cirurgia acima do peso, olha o exemplo aqui, eu tenho 1,65 de altura e peso 120 quilos. Então existe uma regra básica para a gente ver o percentual de gordura, para saber se o paciente... É, a gente chama de Índice de Massa Corpórea, que é o IMC, para saber se é, esse índice de massa dele está adequado ou não para classificar obesidade grau 1, grau 2, sobrepeso, obesidade grau 3, ou se está no peso ideal ou abaixo do peso. Então nesse paciente aqui, por exemplo, que tem 1,65m de altura e 120kg, o IMC é um IMC de 44, ou seja, ele está com obesidade e uma obesidade mórbida. Então esses pacientes não são indicativos de abdominoplastia. E muito menos lipoaspiração. É, o ideal é esses pacientes estarem no MC entre 25 e no máximo ali 29, que é esse sobrepeso, e muitas vezes abaixo do MC 25, que daí ele só tem pele mesmo sobrando, ele não está com excesso de gordura. Então, o um paciente com excesso de gordura não é um bom candidato à abdominoplastia. Se fosse só a gordura, que nós temos na camada subcutânea, que é abaixo da pele, tudo bem, mas a maioria desses pacientes no sobrepeso, acima do peso, eles têm gordura visceral, que é a gordura dentro da barriga. E aí é até ponto de outra pergunta aqui que, que a gente já pode coincidir, que foi o paciente falando isso, se eu estou acima do peso, a obesidade causa diastase, a obesidade pode causar aquele afastamento do músculo? Como isso pode acontecer se essa gordura está acima do músculo? E eu já respondo. A gordura acima do músculo, que é aquela gordura abaixo da pele, do subcutâneo, essa gordura não causa diastase. O que pode causar diastase, que é o afastamento do músculo, é aquela gordura visceral, aquela gordura dentro da barriga, aquela obesidade dentro dos órgãos é, que estão no abdômen. Esteatose hepática é a gordura no fígado, é a gordura entre o intestino, é a gordura do aumento, a gordura no meio das vísceras. Então essa gordura pode causar um aumento desse volume abdominal e aí sim, a dependência, no caso de uma obesidade mórbida, ela pode causar até afastamento desses músculos que é a, é a diastase. Então quando o paciente emagrece, aquele músculo não volta totalmente para o lugar e ele fica afastado e aí sim a gente pode corrigir. Então, o ideal é operar no peso que a gente diz que é no IMC adequado ou no sobrepeso no máximo, mas nunca o paciente obeso ele seria um indicativo para fazer abdominoplastia. É, outra pergunta, depois de duas gestações cesariana, a pessoa pode fazer esta cirurgia? Tem algum tempo depois da gravidez para fazer esse procedimento? E é outra pergunta que já é a mesma, bom dia doutor, tenho uma dúvida, fiz três cesarianas, eu posso fazer a cirurgia de abdominoplastia? Então vamos lá. O... A cesariana não é contraindicação para abdominoplastia, claro que não, e geralmente ela está indicada depois da gestação. Porque é com a gestação que vai ocorrer a diastase, que é o afastamento do músculo. Com a gestação que você vai ter flacidez nessa pele do abdômen. Então, em geral, é após a gestação que você tem essas... É, sequelas, deformidades ou essas alterações no seu abdômen que vão sim indicar uma abdominoplastia. Então depois de ter tido duas ou três cesáreas, quantas forem, que realmente a gente acaba indicando abdominoplastia. Ou naqueles pacientes que não tiveram uma gestação para esticar essa pele, mas que foram obesos e perderam peso e aí teve a consequência do, do excesso de pele. Não é adequado a gente falar, uma paciente jovem que teve um filho, apesar de ter ficado com muita estria no abdômen, ter ficado com muita flacidez, mas ela pretende ter outros filhos, essa não é uma boa indicação de fazer abdominoplastia. Por quê? Eu vou tratar e ela vai ter outra gestação, vai esticar tudo de novo, vai, vamos dizer assim, estragar a cirurgia, vai esticar aquela pele novamente. Então a gente sempre orienta. O paciente teve a prole constituída, já teve todos os filhos, já fez laqueadura ou colocou um DIU, não vai ter mais filho, não pretende ter mais filhos, aí seria o um momento mais adequado para realizar a abdominoplastia. Doutor, tenho 64 anos, posso fazer essa cirurgia? Não sou diabética nem hipertensa. É... Idade não é contraindicação, então o paciente pode ter até 70 anos que ele pode submeter uma abdominoplastia. Antigamente a gente ficava muito. Preocupado com isso, porque quanto mais velho o paciente é, maior é a chance dele ter comorbidades, ele ter diabetes, ele ter hipertensão. Então, no caso dela aqui, ela tem 64 anos e não tem nenhum problema de saúde, lógico que ela vai passar por uma avaliação é, cardiológica, que é o risco cirúrgico, avaliação cardiológica pré-operatória, ela vai passar pela avaliação do anestesista, vai passar por uma consulta para a gente checar o histórico. Ela não tem um problema de saúde, não tem contraindicação nenhuma para realizar a cirurgia. Outra pergunta, doutor, quando se costura os músculos, esses esse músculo com o passar do tempo volta a fixar no devido lugar, mesmo se a linha de sutura se romper, esse músculo ele pode abrir novamente? Então, em geral, quando a gente vai fazer essa correção do músculo, que é a costura que você está dizendo, que é a correção da diastase, o afastamento do músculo, nós usamos fios que não são absorvíveis. Então é um fio que permanece ali, é uma sutura permanente, justamente para não correr o risco desse músculo ceder com facilidade. Se a gente coloca um fio que ele é reabsorvido com 30 dias, esse músculo pode voltar para o lugar. Então nós usamos fios inabsorvíveis para manter essa sutura. Se essa sutura se romper, esse músculo pode voltar, vai depender do tempo. Então se for uma ruptura precoce, poxa, por isso que a gente orienta o repouso no pós-operatório. Você operou, fez a correção da diastase e com menos de 30 dias foi pegar peso, foi para a academia, foi malhar esse músculo, essa sutura rompeu, esse músculo pode até rasgar a face, que é onde a gente dá o suporte, onde a gente prende esse ponto e você perdeu o resultado. Então, o músculo pode sim voltar para o lugar, depender da época que esse ponto rompeu, que esse ponto soltou, mas na maioria das vezes a gente usa fio não absorvível para isso não acontecer e orienta o repouso, em geral, de 60 dias para evitar carga, até 3 meses no pós-operatório. Isso vai depender muito da atividade de cada paciente. É, é possível fazer abdominoplastia e retirar mioma na mesma cirurgia? É possível fazer abdominoplastia e realizar cirurgia de correção de hérnia e de ato no mesmo tempo? Duas perguntas. Então isso aqui entra no tema de cirurgias associadas. Fazer uma abdominoplastia associar outra cirurgia é possível? Mas isso tem que ser bem discutido com as equipes que vão fazer o procedimento. Eu, particularmente, não gosto muito de associar a abdominoplastia, por exemplo, com cirurgias intracavitárias, que é abrir o abdômen para tirar uma vesícula, para corrigir uma hernia de hiato, para tirar um útero. Isso eu, particularmente. Por quê? Quando nós associamos duas equipes, qualquer cirurgia pode ter complicações. Então, se eu retirei o útero e fiz a abdominoplastia, o paciente desenvolve alguma intercorrência no pós-operatório, tem uma dor fora do comum, vai ficar aquela dúvida, foi da esterectomia? Não! Foi da abdominoplastia? Então essa dúvida, às vezes, pode retardar algum diagnóstico. Em geral, a equipe precisa ser bem treinada. Se eu tiver um ginecologista da minha confiança, que já está acostumado a operar comigo, eu não vejo problema nenhum, porque a gente vai ter essa boa comunicação. Agora, se eu não conheço o ginecologista, se eu não conheço a rotina dele, ele não conhece, você vai tentar associar isso, porque é indicação do próprio paciente. Ah, tem um ginecologista que eu gosto muito, eu não estou acostumado a trabalhar com ela, minha preferência é não fazer para justamente a gente não ter, é, não retardar possíveis diagnósticos de complicação no pós-operatório. Mas eu não vejo contraindicação absoluta nenhuma de fazer cirurgias associadas. Inclusive elas são muito realizadas. Tem muitos cirurgiões que têm, como eu disse, equipes treinadas que têm esse convívio com ginecologistas, com, com cirurgiões. Do, do aparelho digestivo, cirurgião geral, e faz vesícula junto, faz esterectomia junto. Então, não estou aqui dizendo que isso é proibido, mas precisa ter esse entrosamento para realizar, tá bom? É, outra pergunta, muito bom o vídeo, doutor, porém tem uma pequena dúvida quanto se faz abdominoplastia junto com lipoescultura e faz o um enxerto de gordura no bumbum. Por você ficar deitado muito tempo, será que isso pode deformar o formato do bumbum? Boa pergunta. Então, quando a gente faz a abdominoplastia, a maior associação que a gente costuma fazer é a lipoescultura. Então, a gente faz a lipoaspiração junto com a abdominoplastia. E a gente aproveita que retirou essa gordura da cintura, do abdômen e faz o um enxerto de gordura no bumbum. Isso é muito comum. A pega desse enxerto de gordura no bumbum, ela tem algumas variáveis. Então, a forma como eu coloco essa gordura, o preparo dessa gordura, a quantidade de gordura que eu coloco. Então dizer que eu ficar sentado sobre essa gordura foi o que causou a perda dessa gordura, foi o que fez deformar o bumbum, eu não acho que é uma verdade absoluta. Vai depender muito de como colocou. Então se a pessoa já colocou a gordura mais para o lado, você sentar, não é que achatou aquela gordura e ficou com, com o bumbum muito arredondado, é porque ele colocou naquela região. Então eu acho que depende muito da forma como coloca, até para você ter o formato do bumbum, quanto do preparo dessa gordura, da, da maneira como ela foi enxertada, do que ficar sentado em cima. A gente sempre procura orientar o paciente no pós-operatório, para não fazer muita pressão sobre essa gordura. Você conseguir ficar um pouquinho de lado para ver se você tem uma pega maior. Mas não para dizer que isso vai deformar o bumbum, você ter ficado sentado em cima daquela gordura. Porque ela não anda. Onde você colocou ali, ela fica. Ela não fica andando no bumbum. Então não é sentar que vai fazer essa gordura ir para um lugar diferente daquele que foi colocado, tá bom? É... Eu não era, digamos, gordo, comecei a malhar, fazer musculação, correr, estou ganhando muita massa, meu abdômen está ficando definido, porém sinto a pele solta. Responde uma pergunta, o excesso de pele também pode secar, como a gordura? Esse é um problema que a gente sempre fala para as pacientes aqui no consultório. Elas falam, ah, não, minha barriga, eu não quero fazer lipo não, porque depois eu vou malhar e, e aí esse, esse, essa flacidez no meu abdômen vai resolver também. Quando eu for malhar, eu vou perder gordura e vou corrigir a flacidez no abdômen. Esse é, um, é um erro muito comum aqui no consultório de avaliação. A gordura, a flacidez no braço, às vezes você consegue até corrigir como? Você perde gordura malhando, mas você ganha massa muscular, você aumenta o seu bíceps, o seu tríceps e você ganhando volume no, no braço, você estica aquela pele e corrige a flacidez. O mesmo ocorre e pode ocorrer na coxa, porque você ganha massa muscular, estica aquela pele e melhora a flacidez, mas no abdômen isso não ocorre. A flacidez do abdômen, como é o caso desse paciente aqui que falou que malhou, está com o abdômen definido, mas sente aquela pele solta, aquela flacidez, isso não vai corrigir, quanto mais você malha, quanto menos gordura você tem na região, mais flácida é a sua pele. Por quê? Porque depende da retração de cada paciente. Tem gente que tem uma qualidade de pele muito boa e ela tem uma elasticidade muito boa, ela retrai e quase não fica flácido. Mas aquele que essa pele não retraiu, ele já ficou flácido, se você perder mais gordura, se você malhar mais e definir mais, ela tende a ficar mais flácido ainda. E aí existe vários tratamentos para essa flacidez, como radiofrequência, tratamentos não cirúrgicos e último caso até o tratamento cirúrgico de abdominoplastia para esticar essa pele. Então, pouco provável que se você malhar mais essa flacidez do abdômen vai corrigir, pelo contrário, ela tende a ficar pior. É doutor, tive trombose venosa na perna há seis anos. Posso fazer abdominoplastia e mamoplastia junto? Mesmo ou posso fazer separado? Outra pergunta no mesmo tema: Olá, doutor, gostaria de saber se fazer abdominoplastia. Quem tem problema de variz é muito arriscado ter trombose na hora da cirurgia. Então, no vídeo de trombose, a gente explica um pouco sobre isso. Quem já teve trombose, significa que ele tem uma propensão maior a ter. Foi o que é essa trombose? Ele fez uma cirurgia? Ele teve trombose por quê? Então, nessa consulta pré-operatória, a gente vai avaliar os fatores de risco para trombose e aí a gente vai dizer qual o tratamento que a gente vai fazer para prevenir isso quais são as prevenções e qual até o tratamento medicamentoso para fazer isso. Então começa desde estimular a andar precocemente, meia antitrombótica, medicação para evitar isso, que pode variar de 7 até 30 dias de pós-operatório o uso dessas medicações. Então, se o paciente já tem um fator de risco, se ele tem variz na perna que tem propensão maior a ter trombose, a gente vai avaliar caso a caso para dizer. E, às vezes, associar mama junto com o abdômen vai ser mais tempo de cirurgia, vai ser mais... É... O paciente no pós-operatório vai ficar mais imobilizado, ele não vai andar precocemente porque fez duas cirurgias. Então a gente tem que ponderar tudo isso para dizer, não, é melhor fazer só abdominoplastia, ou em último caso, a depender do risco, não é melhor nem operar. Vai tratar a varise antes, vai tratar esses fatores de risco associado para depois a gente fazer a cirurgia, tá bom? É... Aonde que a pessoa na academia corre consegue corrigir a diastase do músculo? Consegue é, eliminar a pele que sobrou, as estrias que se romperam? Consegue corrigir isso na academia? Então a gente já respondeu essa pergunta na outra, que tanto a diastase do músculo, existe até fisioterapia para corrigir essa diastase. O que a gente vê na prática é que enquanto o paciente está fazendo a fisioterapia, enquanto ele está fazendo os exercícios para corrigir essa diastase, ele se resolve, ela sente uma melhora importante. Quando para de fazer aqueles exercícios, é como se não tivesse feito nada. Então, a maioria dos pacientes reclamam, poxa, eu fiz exercício, fisioterapia, musculação, fiz exercício para corrigir a diastase. Mas quando eu parei de fazer, minha barriga ficou flácida de novo, meu, meu, meu abdômen ficou abaulado de novo. Então, nesses casos, sim, a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico. Doutor, é, eu tenho a dúvida, do, do, sobre o meu umbigo. O senhor faz correção somente do umbigo? Porque eu fiz a cirurgia e acabei não gostando do formato do umbigo. Existe sim a cirurgia para umbilicoplastia, seja ela primária durante a abdominoplastia ou seja uma umbilicoplastia, que é a plástica do umbigo secundária depois de ter feito. Então isso a gente precisa avaliar caso a caso, tá bom? E se o umbigo ficar pequeno demais? Existe correção? Existem alguns alargadores do umbigo, existem algumas técnicas para tentar aumentar esse umbigo também. Isso tem que avaliar cada paciente. É, doutor, gostaria de saber se tem como diminuir aquela cicatriz tradicional da abdominoplastia por uma cicatriz do tamanho da cesárea, fazer menor. Então, <risos> era o sonho de todo cirurgião e de toda paciente, né, a gente fazer um abdominoplastia e deixar uma cicatriz mínima, pequena, então isso é muito difícil porque o tamanho da cicatriz é diretamente proporcional ao tamanho da flacidez de pele. Então quanto mais flacidez, se a sua flacidez estende até o flanco, até a lateral do abdômen, quando você senta, fica aquelas dobras de pele lateral, é bem provável que a gente precise estender essa cicatriz. Então, se o paciente tem pouca flacidez, precisa retirar pouca pele, eu vou fazer uma cicatriz menor, porque eu vou retirar a pele só naquela região do abdômen inferior. Se esse abdômen dobra, se fica aquele abdômen avental que tem uma flacidez, estrias e excesso de pele até a lateral do abdômen, então eu vou ter que estender essa cicatriz um pouco mais para retirar. Se o paciente tem muito excesso de pele, tem muita estria, às vezes eu vou ter que fazer uma cicatriz não só embaixo, como no meio do abdômen, que é a abdominoplastia em âncora, que é comum nos pacientes pós com muita flacidez. Então, eu sempre digo que o tamanho da cicatriz é diretamente proporcional ao tanto de pele que precisa ser retirada, ou seja, o tanto de flacidez que o paciente tem. Tá bom? Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre o tema abdominoplastia e não respondendo todas, mande pra gente sua pergunta, acesse o nosso canal do YouTube que a gente estará à disposição para esclarecer. Muito obrigado! <música>